E aí galera, beleza? De nota com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e voltamos com mais um episódio da nossa série maravilhosa de GTA V Zombies, mano. Bom, o Franklin está à procura do Michael. Quem acompanhou a série aí sabe que o Michael está desaparecido, mas a gente encontrou o um avião que estava lá no Porta Aviões. E olha só: é 5 horas da manhã. Olha lá, cinco, quase 6 horas da manhã. E apareceu esses caras, e no mapa Tá mostrando que eles são É... X, São... É... São pessoas ruins, certo? São pessoas más A gente subiu aqui, ó Eu fiz aqui A minha cabana e uma fogueirinha pra comer E Os caras estão ali, ó, tem que tomar muito cuidado Eles estão atirando zumbis, mano Se eu matar eles Eu vou pegar armas, então Eu acho que eu vou fazer isso, eu tô aqui com a pistola E uma metralhadora que eu achei Dudu é correr do jogo. O Chop tá aqui comigo. A gente vai ter que matar ele. Eles não, eles não sabem que eu tô aqui, galera. Eu acordei com esses tiros. Seguinte. Se você curtiu e tá curtindo a série, tem uma playlist aí desde o primeiro vídeo, beleza? Hoje a gente vai lá na casa do, do Trevor pra saber se o Michael está lá. Pra saber se o Trevor está lá também. E não sei qual vai ser o rumo. Talvez eu volte pra prisão. Talvez eu encontre o, o local. Pra deixar o Chop, não dá pra ficar com o Chop Aqui andando nessa situação, olha lá os caras Mano, olha lá Olha isso Galera, já vou Fazer o um jabazinho aqui, se você joga um GTA V Online no PC E precisa de money, de grana Vai na descrição, Shake Mods Tá pra sair um DLC bem forte Aí no... nessas férias Um DLC que tá sendo cogitado Um dos, um dos grandiosos Um dos maiores, um dos maiores G... DLCs Sempre é bom você ter dinheiro, beleza? Então, a descrição aí tá check Mods. Ó, os caras tão, tão trocando tiro que nem louco ali, velho. Será que aquele carro tá funcionando, mano? Será que aquele carro tá funcionando? Ó, o zumbi lá, ó. Tem dois, galera. Então é o seguinte, eu vou. Eu vou. Daqui de cima, acho que eu não consigo atirar, mano. Eu vou ter que. Eu vou ter que fazer o um seguinte aqui, mano. Esse daqui eu consigo atirar nele. Ih, morreram? Não, não morreu. Estão sendo atacados Eles foram atacados por zumbi, velho Vem, Chop, vem, Chop Eles foram atacados por um zumbi, velho Desce, Chop Caraca, ele tá indo atrás de quem? Ih, tá atacou o zumbi Tem que tomar muito cuidado com esses corredores. Beleza, Tchop. Deve ter arma aqui no chão. Aí, peguei, peguei, peguei a arma deles, galera. Nossa. Os caras vieram aqui e morreram pro zumbi. Olha a quantidade de zumbi ali, velho. Olha a quantidade de zumbi. Nossa, tá pegando fogo esse carro? Vem, vem, vem, vem, vem, Tchop. Vem, chop. Não, não, não, não. Vem, vem, vem, vem. Eu tenho que, mano, eu tenho que encontrar o um local. Pra esconder o Chop, velho Porque senão eu posso perder ele Ele pode morrer Vou matar esses, esses, esses zumbis aqui Porque ele pode Nossa, ele pegou o um zumbi Cabeça, na cabeça Boa Boa, garoto Vai, vai, na cabeça, na cabeça Tem muito aqui, velho Boa, garoto Vamos ver se aquele carro tá funcionando, galera Vamos ver se aquele carro tá funcionando Vem, vem, vem, vem, vem Tá, cara, tá funcionando, é o carro dos caras Vem, vem, vem, vem, chopp, vem, chop. Ó Boa Ufa, mano O negócio tá tenso, cara, tá tenso Ainda bem que o carro tá funcionando, galera E... Ó, o avião tá lá, ó O avião tá lá A gente precisa ir Nesse momento Na casa Do Trevor Caraca, aquela floresta ali, velho Caraca, mano Bom, depois a gente vai lá Tem uma floresta ali, velho Olha a quantidade de zumbi Vai na frente Mano, a casa A casa do Trevor é aqui pra cima Ufa, ainda bem, cara, porque aquele carro que eu cheguei, ele deu problema, os carros estão com muito problema e falta gasolina. Tá que nem, tá que nem o Brasil aqui, velho. Nossa, eu... Ué? Caraca, moleque, o negócio tá bizarro. Cara, eu tô... É um piscar de olho já enche de zumbi, velho. Um piscar de olhos já fica infestado de zumbi, galera. Um piscar de olhos Enche Enche de zumbi Cara, o que, que será que tem naquela floresta, galera? Eu vou, eu vou... Depois eu vou lá, mano Depois eu vou lá Meu amigo, olha lá Cara, ali é a casa do Trevor, velho Olha a quantidade de zumbi, moleque Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Meu Deus Pera aí, galera Vou tentar entrar aqui, mano Nossa, mano, tem muito zumbi vou tentar entrar aqui Não vou chegar perto Mano, a casa do Michael tava infestada de zumbi A casa do, do, do Franklin tava infestada de zumbi E a do Trevor também, cara Tem muito zumbi ali, galera E a gente precisa fazer a limpa Bom, eu preciso pensar, cara Eu preciso pensar no que eu vou fazer Nossa, mano Tem muito, velho Tem muito, mano Não sei, cara, não, eu não sei se eu deixo o Chop dentro do carro no, e venho sozinho. Não adianta vir com o Chop aqui, vai dar ruim, velho. Cara. Olha isso, cara. Tem muito, mano. Tem muito, cara. Tem muito zumbi ali, velho. Tem muito zumbi, velho. Se eu quebrar essa, área... mano, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Aqui não há, aqui não dá para entrar, velho. Eu tenho que guardar esse carro. Pior que eu nem sei se ele vai estar tá aqui, cara, porque é assim, mano. Deixou o carro, parece que aparece um ladrãozinho, um bandidinho. E leva embora Bom, Galera, já escondi o Chop Não posso Esquecer ele Caraca, parece que eles estão querendo entrar na casa, velho Olha isso Meu amigo Nossa, velho, será que... Ih, caraca, moleque. É, são bandidos, são bandidos. São bandidos. ei. Hey. Hey. Hey. Caraca, era bandidos, velho. Caraca. Tá cheio de zumbi aqui. Caraca, o Trevor! Caraca, maluco! O que, que eles estão querendo, velho? O que, que eles estão querendo? Nossa, mano, tem que tomar cuidado. Ai, estão vindo pra cima de mim. Cuidado, cuidado. Cara, será que eu... quem tá lá dentro, velho? Vamos vamos limpar, galera. Vamos limpar, vamos limpar. Caraca, olha a porta, mano. Como é que entra? Meu amigo tem muito tem muito zumbi ali, velho. Caraca, tem muito, velho. Meu amigo Porque eles estão querendo entrar lá dentro, velho <risos> Olha isso, cara Olha a quantidade de zumbi, moleque Como é que eu vou entrar aqui? Ei Caraca, tem muito, galera Cara, a porta tá emperrada Olha isso Olha a quantidade de sangue aqui, malandro Como é que eu vou entrar? Olha isso, mano Tá emperrada a porta, galera Brother. Caraca, tem um bundão ali, velho Bom, galera, a gente entrou Caraca, velho! Caraca, galera! Bom. Eu vou pegar aquele carro ali, vou pegar o chop e vou lá naquela floresta lá pra ver se eu acho alguma coisa. Mas.. Esse foi o fim do.. Do Trevor, cara. Eu não mostrei matando ele Porque é muito forte Muito forte, mano Bom Resta é uma esperança Saber se o Se o Se o Michael ainda está vivo, mano Bom Vamos sair daqui Ó, oh, o carro tá ali, ó Caraca, moleque ah. Os caras que eu matei aqui, ó e Tirar esse aqui também, esse corpo Sai daí, sai daí, cabaço. Vou pegar o Chop aqui atrás. Ei, Chop. Nossa, ainda bem que você tá vivo. Aí. Vambora, vambora. Vai, tá ficando escuro já, cara. Vem, vem, Chop, vem, Chop. Olha a situação do carro, velho? Vamos lá naquela floresta, galera. Vou ver o que, que tem lá, mano. Bora lá. Bom, galera. Vamos ver o que, que tem ali. Caraca, que floresta é essa, mano? Que lugar estranho, mano Vamos tomar cuidado Que lugar estranho, cara Olha, velho, tem pessoas ali, cara Deve ser rebelde vai ser rebelde, certeza Certeza, cara Arby cair daqui Mano O que você tá fazendo? Deve ser rebelde, galera Vou avançar aqui, tá vindo zumbi, tá vindo zumbi, vambora, vambora, deve ser rebelde, cara, vamos ver o que, que tem Tem que tomar muito cuidado Caraca, essas árvores aqui estão como? Perfeito, tem um helicóptero, cara, que é, tá cachorro Tem um helicóptero tá de... Nossa, olha os carros, mano Tem pessoas lá, tem pessoas lá Vem, vem, vem, vem, chop, vem chop. Caraca, tem uma base, velho Flutuando aqui também, né Com essas árvores tão... Ai, caramba Dando, danos dando, danos, danos, danos, Eu não posso dar tiro aqui, senão não lascou, velho Corre, corre, corre, corre chopp Cadê, velho? Cadê o zumbi? Pega ele, tio. Pega ele. Caraca, mano. Esse cachorro fui. Caraca, eu vou levar aquele ônibus embora. Meu amigo. Eu não posso dar tiro aqui, cara. Que isso, mano? Onde o Chop foi? Caraca! Tem Chop, tem Chop. Aí, Chop, mata eles. Meu Deus! Sai, sai! Sai! Desgraça! Pega, pega esse. Eu não posso... Ma Mano. Vambora, vambora, vambora, Chop. Caraca, tem muito! Vem, vem, vem, vem, chop, vem, Galera, dá um ligo no busão! Caraca, moleque! Já era, mano! É meu, é meu! Vou levar pra prisão! Caraca, moleque! Dá um ligo nesse busão, velho! Busão bolado! Vambora, que apareceu uma casinha vermelha. Ó, apareceu um carrinho vermelho ali. É sinal que. Os caras estão vindo atrás, velho. Roubei o busão deles. Precisa vir pra prisão, galera. Lá é a nossa base. Caraca, olha o busão, moleque. Nossa, não, não, não. Não, não. Olha a quantidade de zumbi atrás de mim, velho. Caraca Galera, é o seguinte É... No Twitter, um de vocês aí Pediu pra mim dar tanto cortes e tal Alguma... Em alguns momentos, galera Tem que dar cortes Por exemplo É... Vou explicar pra vocês aqui Já que tá acabando o vídeo, né? A gente vai pra prisão e vai finalizar o vídeo Em relação ao Chop, mano é, praticamente não vou ter, Não tem como ficar levando ele, velho. Porque ele acaba bugando o, a arma do Franklin, eu não sei porquê. E atrapalha pra caramba a série. Pra spawnar esse busão, eu tava spawnando ele, mas só de eu ficar, tipo assim, um metro longe dele, essas partes que estão em cima sumia Então, no, tipo, não tem como fazer spawnar o, a bagaça e. e ir lá. Pegar, tá ligado? A parada Bonitinho, não dá pra fazer bonitinho Por esses motivos São os mods, eles bugam Eles atrapalham e acaba Atrasando um pouquinho a, a série Mas enfim é... Voltamos aqui pra prisão, todo mundo sabe aí Que no último vídeo a gente tinha A gente tinha Tomado aqui a prisão A parte de dentro inteira praticamente e. Será que passa? Puff. Oh. E a gente tá com um busão aqui. Um busão base. No próximo vídeo. Quem sabe a gente usa ele aí pra. Dar um ligo nesse busão. Nossa, já tá cheio de zumbi ali, velho. Vamos passar aqui, velho. Vamos abrir esse portão. Bom. Vamos dar uma olhada a ele aí, ó. Olha só o busão que eu encontrei, que eu roubei, na verdade, dos caras. Todo blindado, mano. Muito louco. Bom, talvez a gente usa ele aí é... pra fazer alguma coisa. O Chop não vai sair mais. Ele vai ficar aqui na prisão, já que ela é nossa. Porque dá muito trampo, velho. E esse busão tava spawnando e tava sumindo os bagulho, cara. Tava ficando muito zoado. Mas, enfim... Bom, espero que vocês tenham gostado, isso aqui foi mais um vídeo da nossa série, infelizmente a gente encontrou o Trevor morto, a gente vai atrás do Michael, não encontramos ele, pode estar morto, pode estar vivo, não sei. Então, é, é isso aí, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral, pra até uma próxima, fui!